Uma boa noite, senhoras e senhores. Uma boa noite, senhores vereadores. Uma boa noite às autoridades aqui presentes. O senhor prefeito municipal, Casca, Casca Silva. Já peço para que ele se dirija à mesa, sente aqui. Uma boa noite também à comunidade arroio grandesa que nos escuta através da Rádio Fusora. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, alusiva ao Sesc, Sesc Centenário de nosso querido Arroio Grande. Com a palavra, nosso mestre de cerimônia, Paulo Giovanni. Nesta noite especial em que celebramos os 150 anos de Arroio Grande, boa noite mais uma vez a todos senhores e senhoras, Autoridades, lideranças aqui presentes ou representadas, homenageados, seus familiares, aos componentes da mesa principal, presidente e vereador Ayrton Cléo Barbosa da Costa, prefeito em Exercício, José Cláudio Ávila da Silva, os vereadores Joaquim Vandré Brasil Vieira, José Guilherme Machado Miller, Fernando Ribeiro Matos, Ailton da Cunha Vargas, João César Brant La Rosa. Lisandro Araújo de Carvalho, Plínio Viseu Pereira Neto, Antônio Carlos Campelo eh, Guilameló. Registramos também e convidamos para se juntar à mesa principal aqui a senhorita Arroio Grande Franciele Caetano. Dando continuidade ao nosso protocolo, convidamos a todos para acompanhar a execução dos hinos brasileiro, rio-grandense e arroio-grandense em sequência. Pátria amada e oraiada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança permanece. terra desce, sim, teu famoso céu e sonho livre, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. sessão solene do Poder Legislativo Municipal de Arroio Grande, alusiva aos 150 anos de emancipação política e administrativa do município. Dando continuidade ao cerimonial, agora convidamos o professor, pesquisador e também vereador, Lisandro Araújo de Carvalho, para fazer uma explanação, condição de orador, sobre a história do município de Arroio Grande. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício, José Cláudio Ávila da Silva. Excelentíssimo senhor presidente dessa igreja Casa Legislativa, Doutora Ayrton Cléo Barbosa da Costa. Digníssimos e nobres colegas vereadores, demais autoridades presentes no plenário, imprensa, distintos senhores, senhoras, aqui presentes em especial, aos agraciados com o título de cidadão ao Rio Grandense do ano de 2023, o meu cordial boa noite. Eu sinto-me, neste momento, verdadeiramente, senhor presidente, agradecido e honrado ao convite que o senhor fez à minha pessoa para ser o orador deste ato solene e comemorativo aos 150 anos de emancipação política e administrativa do nosso querido Rio Grande. Sem dúvidas, este é um momento histórico para todos nós, não somente, claro, para a comunidade, pelo aniversário dos 150 anos de emancipação política e administrativa dessa terra, mas também para esta Casa Legislativa, que neste ano completa 150 anos de instalação aqui no nosso município. Eu me sinto extremamente feliz e sempre muito emocionado quando eu falo dessa terra do Rio Grande, não somente por ser pesquisador, por ser professor, mas por ser arroigrandense, o orgulho que eu sinto em dizer que sou de Arrui grande sou da terra de Mauá. Essa cidade, que de acordo com a FAMURS, é um município de pequeno, médio, porte, extremamente estratégico no seu posicionamento geográfico, as margens da BR-116, dentro da rota prioritária do Mercosul, com um relevo que favorece a principal economia, o motor-chefe da, da, da nossa riqueza, do nosso município, que é o agronegócio, juntamente com o terceiro setor, que são as engrenagens principais que movem esse município de Arroio Grande. Que tem este povo, essa mescla, este sangue que corre nas nossas veias, uma mistura de povos, de culturas que formaram essa comunidade. O povo indígena, especialmente o povo minuano, aguerrido, bravo, destemido, os primeiros humanos a pisarem neste solo sagrado que é o nosso município. Trazemos também o sangue do povo negro, talvez das etnias, a que mais contribuiu com a cultura local, assim como a cultura brasileira. Mesmo a gente vivendo em tempos onde a pior doença da sociedade, que se chama racismo e preconceito, ainda prevalece nesse país, nós somos, sim, um país negro, nós somos um Estado negro, e nós somos um município negro, e nós temos que ter orgulho disso. E também trazendo toda a determinação, a busca por desenvolvimento, o objetivo das famílias açorianas que aqui vieram. Falar do Arroio Grande, neste momento, temos que pensar um Arroio Grande que não tem somente 150 anos. Nós temos 150 anos de um Arroio Grande político e um Arroio Grande administrativo. 150 anos de uma liberdade que foi conquistada para que a gente pudesse seguir com as nossas próprias pernas, com a força dos nossos braços, desenvolvendo essa terra que nós tanto amamos e que hoje nós lutamos a cada dia para torná-la ainda maior e cada vez mais próspera. Mas essa história ela começa há muito tempo atrás, com homens, com mulheres, que também não nasceram nessa terra. Assim como muitos dos senhores que hoje estarão sendo homenageados aqui, mas que adotaram essa terra, este chão, para ser o seu lar, e aqui prosperam, aqui fazem essa terra prosperar através da sua criatividade, através do seu trabalho e da, do, da sua, do seu empreendedorismo. Não tem como nós não lembrarmos, neste momento festivo do nosso município, de dois senhores chamados Manuel Jerônimo de Souza e José Batista de Carvalho, os primeiros a receberem terras, campos, Nesse, nesse pago, o que hoje é o Rio Grande, e, a partir de suas estâncias dar, dar origem a um dos primeiros núcleos formadores do que hoje é a nossa cidade. Não podemos também deixar de lembrar de um casal que foi extremamente importante para a nossa história, Manuel de Souza Gusmão e a dona Lauriana Maria da Silveira. Não sei se todos sabem, mas o fundador da cidade do Arroio Grande é o Manuel de Souza Gusmão. Ele era o proprietário de grande parte dos lotes de terrenos que havia onde hoje está assentada a cidade de Arroio Grande, tanto pela margem direita como pela margem esquerda do Arroio Grande. E esta senhora, que eu citei o nome dela, assim como muitas mulheres são esquecidas pela história do Brasil, Laureana Maria da Silveira também foi esquecida pela história de Arroio Grande. Se existem uma senhora, uma mulher que foi responsável pela doação do terreno da igreja matriz de Nossa Senhora da Graça, foi a Laureana Maria da Silveira, no ano de 1812. Mas eu queria voltar antes um pouquinho, já que nós estamos falando de liberdade, de independência política e administrativa, este sonho, esta vontade, presidente, prefeito Casca Silva, começou ainda lá nos primórdios da nossa história, em 1811, quando a população aqui, existente, do antigo povoado, se reuniu, fez um abaixo-assinado, encaminhou para o bispo do Rio de Janeiro, que era responsável por essa esse lote aqui do sul do Brasil, pedindo que aqui fosse feita uma freguesia, fosse criada uma freguesia, sendo a sede em Arroio Grande. Naquela época, o município de Rio Grande, do qual nós fazíamos parte, estava extremamente delatado, crescido demais, estava ficando difícil a administração. Surgiu a ideia, então, de se criar uma freguesia. Para quem não sabe, a freguesia... Naquela época, era um primeiro passo para a gente ter uma independência política e administrativa. Mesmo não tendo essa representatividade, era o primeiro passo, criar uma freguesia. E foi cogitada a possibilidade de se criar uma freguesia ao sul do rio Piratini. Houve uma disputa muito grande, principalmente entre o Arroio Grande e Jaguarão. Ganhou Jaguarão, pelo um simples fato de que no povoado do Arroio Grande não havia uma capela. Naquela época, a Igreja Católica detinha o poder, principalmente o poder político e, claro, o poder religioso também. E, por falta de uma capela, acabamos não sendo a freguesia ao sul do Piratini, porém, a freguesia de Jaguarão ainda né, dizia que a freguesia do Arroio Grande concede em Jaguarão. Automaticamente, Jaguarão acabou sendo elevado a esta condição. Tempos mais tarde, tornando-se município em 1832, e absorvendo o Arroio Grande, né, trazendo para si como seu distrito. Porém, essa vontade, este sonho de liberdade, de autonomia política e administrativa, não saiu da população do Arroio Grande. Se era por falta de uma capela, esse problema foi resolvido um ano depois, 1812, quando o casal Souza Gusmão e a dona Lauriana Maria da Silveira doaram um terreno para que nela fosse erguida uma capela em homenagem a Nossa Senhora. Nossa Senhora da graça da Imaculada Conceição que é a nossa verdadeira padroeira. 1815 tem início a construção desta capela e a luta segue para que o Rio Grande tivesse mais autonomia política. 1822, depois que Dom João VI reconheceu a capela do Rio Grande, este, esta localidade foi elevada à condição de curato, ou seja, teve Permissão para que a capela funcionasse, e aqui veio atuar o primeiro cura, o primeiro padre, veio dar as, as bênçãos, trazer os sacramentos da igreja para o povo do Rio Grande. Mas o sonho seguiu. 1834, já um povoado de um tamanho considerável decidiu novamente que era momento de lutar por representatividade, por força política administrativa. Se tentou junto ao governo do Estado, então governo da província, que o Rio Grande se tornasse uma freguesia independente. Porém, não deu certo, porque um ano depois, enquanto isso estava tramitando lá em Porto Alegre, a esse pedido para o Rio Grande tornar-se freguesia, nós tivemos a eclosão da Revolução Farroupilha, que paralisou o Rio Grande do Sul durante 10 anos. Não foi por causa disso que o sonho acabou. Um ano após... Revolução Farroupilha, 1846, mais uma vez 70 e, através do decreto provincial número 54, Arroio Grande torna-se freguesia de Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande. Primeiro passo rumo à nossa independência política. Andando um pouquinho mais para frente, chegamos a exatos 150 anos atrás. O ano decisivo de 1873, quando a força política de um legislador, sendo a voz de uma comunidade, falou mais alto, ele defendeu a sua ideia, a sua tese, e o projeto de lei número 3, do dia 6 de março de 1873, foi apresentado e defendido na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, no primeiro mandato, no primeiro dia da abertura da 15ª Legislatura do Rio Grande do Sul, pelo doutor Menandro Rodrigues Fontes. Jaguarense de nascimento, advogado, mas aqui ele também exercia sua profissão, inclusive casou com uma rio Grandense, uma irmã do Oliveira Pereira Bretanha. Aqui, depois, ele também teve moradia. Inclusive, o prédio onde hoje está a prefeitura municipal era um terreno de sua propriedade. Antigamente, ali era a Intendência, que funcionou no prédio que era de propriedade do Dr. Menandro. Onde hoje está o nosso cemitério municipal... Aquele terreno pertencia a ele também. As primeiras atas dessa casa, senhor presidente, foram doadas pelo dr. Menandro Fontes. Outro importante arruigrandense, de coração, que essa história esqueceu. E que hoje fizemos questão de trazer novamente o nome, o nome do dr. Menandro Rodrigues Fontes. Ele defendeu esse projeto no dia 6 de março. Dia 18 de março foi novamente a discussão. Precisou três discussões, porque ainda haviam deputados que não achavam que o Arroio Grande tinha condições de tornar-se independente. E depois de um discurso, de uma, de uma oratória muito firme, como é o perfil dos, dos senhores advogados, esse projeto foi aprovado por unanimidade, e num tempo recorde, dias depois, no dia 24 de março, é promulgada a Lei 843, declarando independente Arroio Grande, tornando-se município Vila de Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande. Daí, senhores vereadores, autoridades e convidados, eu digo para os senhores da importância que tem a política, a política que visa a transformação de uma comunidade. Todos nós que colocamos o nosso nome à disposição para representar uma sociedade, para ser a voz de uma comunidade, simplesmente nós queremos, sendo representante de um todo, procurarmos uma sociedade melhor desenvolvida e que possa melhorar as condições de vida de cada um dos moradores desta terra. E quando eu falo em política, já que nós estamos comemorando uma emancipação política administrativa, não tem como eu não citar, e eu peço licença para que eu possa ler, porque são muitos nomes, mas não tem como trazer até nós, mesmo que espiritualmente muitos, mas graças a Deus, alguns desses bravos homens, ainda estão entre nós, são testemunhas de muita luta pelo desenvolvimento dessa terra. Mas eu queria, dentro deste plenário, desta Casa Legislativa, saudar Dr. Agostinho da Silva Campos, primeiro presidente e primeiro gestor administrador deste município, Major Feliciano Teixeira de Almeida, Tomás Bento da Silva, José Ferreira de Araújo, Oliveiro Pereira Bretanha, doutor Eduardo Enedino Gomes, Manuel Aníbal Ribeiro, Manuel Antônio Maciel, Coronel Severo de Castro Feijó, Coronel Mário Maciel Costa, doutor Mário Luiz Correia, João Félix Soares, doutor Aimone Soares Carriconde, Atanásio Lourenço Belmonte, doutor Aimoré Soares Carriconde, João Martins Gervini, Fernando de Olivella Fernandes, Oscar Carps, doutor Lauro Medeiros de Albuquerque, doutor Dionísio de Magalhães, doutor Lauro Medeiros de Albuquerque, reeleito novamente, Edegar Dutra Lisboa, Lauro Cavaleiro, Osmar Machado da Silva, doutor Flávio Pereira, Ney Soares Teixeira Cavaleiro, Fl é, João Carlos Furtado, Hermínio Braga Lucena, Jorge Luiz Cardoso, Luiz Henrique Pereira da Silva e atualmente Ivan Antônio Guevara Lopes. Esses homens, cidadãos honrados, dedicados e responsáveis, cada qual no seu tempo, e aqui eu faço um parêntese para dizer que às vezes nós temos a mania, o costume de comparar gestões administrativas. E isso é um equívoco, porque cada um dos gestores destes 150 anos fizeram o possível dentro do que era possível dentro da legislatura de sua época, dentro das suas condições financeiras, deram o seu melhor, abdicaram de muitas coisas, da família, do trabalho, para trabalhar em prol dessa comunidade, que hoje é um pouco mais de 18 mil habitantes. Lutaram, trabalharam, em prol do crescimento e da manutenção, dessa liberdade que hoje, hoje nós lembramos aqui, essa liberdade, essa autonomia política e administrativa por todas as realizações que alcançaram, até mesmo pelas frustrações, algumas derrotas, porque faz parte do processo político. Que ao longo destes 150 anos, como eu falei, muito contribuíram e melhoraram com a qualidade de vida da nossa população, proporcionando saúde, educação, segurança, emprego, renda e, acima de tudo, dignidade. A gente sabe que nem tudo, senhores vereadores, na política, nem sempre muitas atitudes agradam, mas às vezes tem atitudes que são necessárias. Que bom se nós pudéssemos fazer tudo aquilo que vem à cabeça de um gestor. Mas a gente sabe que existe acima de nós uma lei maior chamada Constituição Federal, que ela precisa ser respeitada acima de tudo. Não quero me alongar mais, mas eu só tenho que parabenizar esta terra abençoada, este arroio grande, que precisa ser reconhecido, precisa ser cada vez mais valorizado pelos seus. Precisamos acreditar que aqui, sim, é possível desenvolver e crescer e empreender acima de tudo. Parabenizar a cada um de nós que nos encontramos aqui, nesta sala de sessões. Cidadãos, cidadãs, que na labuta diária estão totalmente empenhados na luta por um arroi Grande mais igualitário, mais justo e digno para cada um de nós. Eu encerro dizendo que espero sinceramente que a próxima geração possa olhar para trás e que possa sentir orgulho desses homens, dessas mulheres de hoje, que, através da sua determinação, da sua coragem, estão escrevendo a história próxima, os próximos 150 anos, os próximos 500 anos, mil anos, porque eu desejo vida longa a esse povo do Rio a essa comunidade. Parabéns, obrigado, presidente. Boa noite a todos. Queremos convidar o professor, pesquisador, também o vereador Lisandro Araújo de Carvalho, o presidente da Casa Legislativa, Ayrton Cléo Barbosa da Costa, é, para fazer a entrega de um mimo. Agradecimento aí, em cumprimentos pela participação é, brilhante aí nesta sessão solene. Então, à, à frente. Lembrando que, logo após esta cerimônia, nós teremos o coquetel de confraternização para o qual todos os senhores e senhoras aqui presentes estão convidados a participar. Então, tão logo, encerre este ato, solenidade, sessão solene dos 150 anos de Arroio Grande. Este evento que também tem a transmissão da Rádio Difusora é, pelas suas plataformas digitais e também é, pela programação da emissora. Dando continuidade ao protocolo, passamos a um momento especial, esperado a entrega dos títulos de cidadania arroigrandense. Um reconhecimento desta casa às pessoas que, de uma maneira ou de outra, prestaram relevantes serviços a esta terra, mesmo não tendo nascido aqui, mas adotaram ela e são arroigrandenses de coração e com o título é, também de fato e de direito. Convidamos Cristiane Sanches para receber distinção e o vereador-autor Alexandre Cardoso da Silva, que por se encontrar em licença de saúde, será representado neste ato pelo vereador Fernando Ribeiro Matos, para fazer-lhe a entrega. Cristiane Matias Pierobon Sanches tem 42 anos é nascida em Pelotas. Casada, tem dois filhos, é funcionária do Banrisul há 19 anos graduada em Tecnóloga em Telecomunicações, pós-graduada em Gestão Bancária, Agência de Arroio Grande. É a sétima em que trabalha, na qual exerce a função de gerente geral. Em primeiro de quatro, irá completar quatro anos em Arroio Grande, cidade esta que a acolheu e pela qual tem grande apreço e carinho, lugar onde conheceu pessoas maravilhosas e fez muitas amizades. Cristiane Matias Pirobon Sanches. Convidamos para receber o título. Cidadania Rui Grandense, Sabrina Menezes, para receber a distinção, o vereador Autora Alexandre Cardoso da Silva, por licença de saúde, então, é, será representado neste ato pelo vereador Fernando Ribeiro Matos, para fazer-lhe a entrega. Sabrina Gonçalves Menezes, nascida em Pelotas, em 31 de julho de 1996. Residi até os meus 15 anos na cidade de Pedro Osório, junto à minha família. Aos 16 anos, tive a oportunidade de emprego em uma empresa da cidade de Canguçu, onde foi feita a proposta de assumir a administração de uma loja na cidade de Arroio Grande, no ano de 2013. Morando em Arroio Grande, foi possível fazer muitas amizades e colegas na loja. Trabalhei um ano e retornei para a cidade de Canguçu, onde era a base da empresa. Na época, fiquei muito triste em ir embora da cidade que tão bem me acolheu. No ano de 2016 resolvi sair da empresa a qual trabalhava e na primeira oportunidade retornei para a cidade de simpatia com minha primeira loja, loja Rei do Atacado e após três anos, época de pandemia, resolvi empreender novamente, inaugurando a minha segunda loja, a loja Bugiganga. Sou casada com Felipe Cardoso, meu parceiro para todos os empreendimentos, amo morar em Arroio Grande e fiquei muito grata com o título desta noite. Parabenizo o Legislativo e o Executivo pelo ótimo trabalho que tem sido feito na cidade pelos seus 150 anos. Sabrina Gonçalves Menezes. Dando continuidade, convidamos Vanildo Nolasco Prestes para receber a distinção, o título e o vereador Joaquim Vandré Brasil Vieira para fazer-lhe a entrega. Vanildo Nolasco Prestes, nascido em 8 de outubro de 1957, Natural de Pelotas, Vanildo é filho de, de, de Almo Prestes e Enilda Nolasco Prestes. Em Pelotas, cursou o técnico no conjunto agropecuário Visconde da Graça, onde em 1977 formou-se técnico agropecuário. Em 1986, mudou-se para Rui Grande. Hoje, já aposentado, é proprietário da fruteira Jacaré Local. Este que muitos conhecem já é tradicional ponto do comércio local. Casado com o Nessi Prestes, Vanildo é pai de dois filhos, a Juliane e o Gustavo. Vanildo escolheu a Rui Grande para morar há 37 anos. E hoje nada mais justo que honrar sua decisão, lhe dedicando esta honraria. Convidamos agora Norberto Campelo Chaves para receber a distinção, vereador autor... Joaquim Vandré Brasil Veira, para fazer-lhe a entrega. Nulberto Campelo Chaves, nascido em 13 de setembro de 1963. É natural de Jaguarão, filho de Francisco Moacir Chaves e Iracima Campelo Chaves. Em Jaguarão, cursou o ensino fundamental, já na extinta escola rural Lucinda Garcia, na localidade de Serrito, interior do município. Em 1995, mudou-se para Arroio Grande, onde começou a atuar como pecuarista por mais de 40 anos, exercendo esta função. Como consequência do gosto pela pecuária e pelas coisas do campo, Norberto já teve uma tropilha, a serrana, tropilha essa que participou da primeira geneteada na Arena Dorival Costa, no acampamento Farroupilha de Arroio Grande. Casado com Juliana, pai de três filhos, atuou na linha de frente na pandemia da Covid-19, como higienizador e hoje é motorista da Secretaria de Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, Norberto Campelo Chaves. Agora convidamos Ângelo Figueiredo Casper Estramar de Lacerda para receber a distinção e o vereador-autor Ailton da Cunha Vargas para fazer-lhe a entrega. Ângelo Figueiredo Casper Estramar de Lacerda, nascido em Cachoeira do Sul em 1993, veio para Rio Grande em 2002, frequentou o Colégio Cândida, Raubann e a Escola Aimone Soares Carriconde. Em 2004, a família começou a trabalhar no Hotel Colina Verde, após a compra do mesmo por sua família em 2010, passou a trabalhar com sua mãe no hotel, ajudando em suas atividades e também em prol da comunidade. Convidamos Séries Maier Pereira Luceiro para receber a distinção, vereador-autor Ailton da Cunha Vargas, para fazer-lhe a entrega. Nascida em Santa Vitória do Palmar, chegou em Arroio Grande em 1974, juntamente com seu esposo Antônio Ali Barbosa Luceiro, em Memoriam, na fundação da granja Arroio Grande, onde trabalhava. Lecionando na escola Visconde de Mauá. Participou da patronagem do Piquete Pampeiros da Ponta Alegre, logo após também participou da patronagem do CTG Tropeiros da Querência, a partir de 1994. Tornou-se produtora rural junto com seu esposo, constituiu uma família com duas filhas nascidas em Arroio Grande, com nomes Cristia Pereira Luceiro e Giovana Pereira Luceiro. Hoje viúva, possui uma união estável com Afonso Weber, atualmente residindo uh, em Arroio Grande. Seres Mayer Pereira Luceiro. Convidamos para receber o título de cidadania Rio-Grandense Rosa Maria de Albuquerque Gril. O Vereador Autor José Guilherme Machado Miller, para fazer-lhe a entrega. Rosa Maria de Albuquerque Gril, agropecuarista, filha de oricultor e agropecuarista Adão Fraga de Albuquerque e Maria Zuma Albuquerque, natural de Camacô, mudou-se para Rui Grande no ano de 1980, casada com Marco Antônio Gril, mãe de três filhas, Cíntia, Vanessa e Marina, e de duas netas, Helena e Catarina. Juntamente com sua família, estabeleceu raízes em Arroio Grande, criando vínculos profissionais, bem como de amizade e amor por esta terra, a cidade de simpatia. Em 2001 e 2002, esteve à frente da Secretaria Municipal do Trabalho na gestão do então prefeito municipal, João Carlos Furtado, pelo qual nutre uma grande admiração e respeito pelo grande ser humano e político que é... A homenageada agradece ao amigo e vereador José Guilherme Machado Miller, chaleira, pelo título, a ela confiado, salientando que procurará a cada dia honrá-lo. Rosa Maria Gril ressalta que já se considera uma rua e grandense de coração e que receber esse título com muito é, lhe orgulha, é, como uma das homenageadas da noite. Traz mais deveres do que direitos e que, por ser uma cidadã de direito, a partir de agora assume a responsabilidade de continuar na busca de dias melhores para esta terra o nosso querido Arroio Grande, Rosa Maria de Albuquerque Gril. Convidamos Alexandro Martins da Rocha para receber o título, vereador autor José Guilherme Machado Miller, para fazer-lhe a entrega. Nascido em 27 de outubro de 1978, na cidade de Novo Hamburgo, Visitava a cidade de Arroi Grande até mesmo dentro da barriga da mãe. É, sou o pai do Vitor Rocha, hoje com 25 anos, é filho de Anacleto e Eda Rocha, empresário acadêmico de direito. É, meus pais sempre tiveram uma grande atração por esta cidade, vindo para momentos de lazer no interior da cidade de Simpatia, com pais fabricantes de calçados na época que moravam em Novo Hamburgo sempre inserido no meio dos negócios. Em 1994, viemos morar em Arroio Grande definitivamente. Meus pais primeiro e logo após, ao terminar o ano letivo, também. Aqui seguimos no ramo de varejo, no meio acadêmico, migrei para a Escola Aimone, cursando técnico contábil, onde tive excelentes professores que me fizeram ter um, um grande diferencial na sua trajetória profissional. Entridas e vindas, em, mil, em 2021, Voltou a Arroio Grande, não só pelos negócios é, da loja, mas sim para estar próximo de quem ama, da nossa família, pai e filho. A vida é muito curta. Me dedicando nos negócios de Arroio Grande, a, na loja, nos seus primeiros 10 anos, foi fundada em regime de sociedade, mas desde 2000 ficou exclusivamente em nossa família, tendo 33 anos de história e somente com nós 23 anos. Nesta jornada empresarial, hoje contamos com nove colaboradores que estamos juntos escrevendo a história e alguns recém-iniciando a jornada aqui. É muito bom trocar a experiência em uma equipe, todo dia é um aprendizado. Cada colaborador, cada cliente sempre nos trazem muitas emoções para compartilhar aqui. Estamos sempre preocupados em promover o mercado da cidade, acompanhando tendências e exigências dos nossos clientes. Nos orgulhamos em poder dar oportunidade a nove colaboradores eh, no trabalho aqui na cidade. Estamos em foto de sempre eh, poder eh, aumentar as oportunidades. Mas estar nesta cidade com um negócio de varejo próximo da minha família se torna completa pela simpatia que é morar aqui. São tão poucas cidades que pode se sentar na calçada para conversar às 10 horas da noite, 4 horas de folia até às 5 é, horas da manhã, famílias completas na rua se divertindo, sem se preocupar com sua cadeirinha ali colocada para assistir o desfile. É Privilégios que somente uma cidade como a Rui Grande pode proporcionar. A prosperidade é o foco de todos, pessoal, profissional, municipal. Mas a prosperidade, principalmente, para o município, não vem sozinha. Surgem alguns elementos que não estão na mesma direção e causam problemas em segurança para a sociedade. É um grande desafio. A felicidade de estar aqui hoje não tem palavras. A oportunidade de ter este reconhecimento é muito especial para mim. Muito obrigado e sucesso a todos. Alexandro Martins da Rocha. Convidamos Rosemary da Cunha Vaz para receber a distinção, o vereador-autor Lisandro Araújo de Carvalho para fazer-lhe a entrega. Rosimari da Cunha Vaz Filha de Florentino José de Oliveira Vaz em memória e de Neiva da Cunha Vaz É natural da cidade de Pelotas Casada com Carlos Caetano, mãe do Gabriel e do Luiz Irmã do André da Cunha Vaz Em 1997 veio residir com a família em Arroi Grande No serviço público já desempenhou diversas funções foi merendeira na Escola Municipal Presidente João Glar, atendente na Secretaria Municipal de Saúde, foi, por longo período, coordenador da Casa do Menor e ainda acompanhante terapêutica do CAPS Mãos Amigas. Atualmente é funcionária do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Arroio Grande, sendo monitora da Casa do Menor. Nas eleições municipais de 2020, com muita coragem e representatividade feminina, colocou o seu nome à disposição da comunidade arruigrandense para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Rosemary da Cunha Vaz. Convidamos para receber o título de cidadania roirandense, Mauro Matoso, vereador autor, Lisandro Araújo de Carvalho, para fazer-lhe a entrega. Nascido em 23 de abril de 1975. É natural da cidade de Pelotas, cristão, empresário, casado com Simone Matoso. Tem dois filhos, Lucas Matoso e Linda Andressa Matoso. Hoje, também casados e residentes em Arroio Grande. Mauro começou suas atividades em Arroio Grande no ano de 1998, como vendedor de frutas com o passar dos anos viu a oportunidade de expandir seus negócios e abrir uma fruteira em 2004 resolveu empreender ainda mais inaugurando seu primeiro supermercado o supermercado cachoeirense em 2016 inaugurou o segundo supermercado o cachoeirense center ama morar em Arroio Grande e hoje está muito feliz em receber o título de cidadão Arroio Grandense Mauro Leandro Letsky Matoso. Convidamos Clarice Aparecida Lemes da Rosa para receber o título. Vereador-autor João César Brantila Rosa para fazer-lhe a entrega. Natural de Nonoay, município localizado no norte do Rio Grande do Sul. Veio... Para Rio Grande, no ano de 1997, quando seu pai foi assentado. Hoje, com seus 38 anos, mãe da Amanda, da Adriele, do Eric e esposa de Amarildo Filipine, reside no assentamento Santana e é agricultora familiar. Clarice Aparecida Lemes da Rosa. Convidamos Janete Fonseca Melcheg para receber a distinção, vereador-autor João César Brant La Rosa, para fazer-lhe a entrega. Natural de Camacuã, município localizado na Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul. Tornou-se cidadã arroigrandense já faz nove anos, quando conheceu seu companheiro Joel Cavaleiro e veio morar aqui. Janete aqui foi muito bem recepcionada, principalmente pela turma do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Considera-se como se fosse natural daqui e diz que é apaixonada por a Rui Grande, que pretende nunca mais ter que ir embora. Assim se refere. Hoje, com seus 58 anos, mãe do Maicon, da Thais e madrasta da Michele, avó de 5 anos, avó de cinco netos. Reside no assentamento Nova Rui Grande e é agricultora familiar. Janete Fonseca Melchegue. Convidamos para receber o título de, título de cidadania roigrandense, Inara Couto de Oliveira e o vereador autor Antônio Carlos Guilamlocampelo Campelo para fazer-lhe a entrega. Inara Couto de Oliveira Martins. Aplausos nascida em 21 de abril de 1967, na cidade de Canguçu, filha de Vani Couto de Oliveira e Francisco Adelino Santos de Oliveira. Casada com Neymar Martins. Mãe de três filhos, Michele de Oliveira Martins, Wigner de Oliveira Martins e Thaís de Oliveira Martins. Residente domiciliada em Arroio Grande desde 1987. É empresária, proprietária das lojas Pôr do Sol Modas e Pôr do Sol Kids. Ambos é, no bairro centro, no município de Arroio Grande. Inara Couto de Oliveira Martins. Convidamos Isolda Caldas Acosta para receber a distinção. O vereador autor Antônio Carlos Glamelo Campelo para fazer-lhe a entrega, é, representada né, pela filha é, Ivana Caldas Acosta. Isolda Caldas Acosta nasceu em Jaguarão no ano de 1943. Filha de Maria Felipa de Marco Caldas e Áureo Caldas. Casada com João José Acosta e mãe de José Áureo Caldas Acosta e Ivana Caldas Acosta. Avó de Maria Filipa de Mouras Calda. Isolda iniciou sua vida profissional ainda em Jaguarão no serviço administrativo da Secretaria da Santa Casa de Misericórdia daquele município. Cursou e se formou no curso de magistério em Arroio Grande, e posteriormente cursou a Faculdade de Estudos Sociais, inicialmente em Bagé e depois em Jaguarão, onde concluiu o curso. Isolda atuou ainda como professora no serviço administrativo das escolas Maria da Silva Soares, Escola Rotre, e posteriormente na Escola 20 de Setembro, até o momento da sua aposentadoria. Isolda adotou a cidade de simpatia como sua terra, porque aqui é, sentimos vontade de permanecer e criar laços eternos. Aqui viu seus filhos crescerem e desenvolveu vínculos de amizade, generosidade, né? A habilidosa artesã de mãos cheias, se envolve em causas sociais nas quais possa manter o anonimato. Se desonrada e orgulhosa por perto de completar 80 anos ter sido lembrada e poder receber o significativo título de cidadã arroio-grandense, Isolda Caldas Acosta. Convidamos, para receber o título de cidadania roigrandense, Manoli Calaitzis. Para receber a distinção, o vereador autor Plínio Viseu Pereira Neto, para fazer-lhe a entrega. Nascido em 7 de janeiro de 1966, na cidade de Rio Grande, Conheceu a Rui Grande aos 16 anos, quando seu irmão foi transferido para trabalhar no posto da Polícia Rodoviária Federal deste município, vindo passar suas férias escolares em nossa cidade. Em 1984, conheceu aquela que viria a ser sua esposa, a professora Carla Kalaitzes. Trabalhou na construção do canal da Barragem do Chasqueiro, no comércio e indústria local. Em 1987, casou, mudaram-se um ano depois para buscar novas oportunidades mas sempre com o coração ligado ao Arroio Grande. Após 25 anos, retornaram, onde montou sua marcenaria. Foi convidado a participar da administração pública do município pelo então prefeito Luiz Henrique Pereira, tendo sido o primeiro secretário de meio ambiente de Arroio Grande. Aqui, constituiu família e criou laços eternos de amizades e admiração pela cidade de simpatia. Manoli Calaitzzi. Convidamos João César Brantila Rosa para receber a distinção, também título de cidadania roirandense, e o vereador-autor Plínio Viseu Pereira Neto para entregar-lhe. Nascido no dia 27 de junho de 1977, na cidade de Pedro Osório, é o filho caçula de Alcindo Cunha La Rosa e Vera Maria Brante La Rosa, irmão da Luciana e do Luiz Alberto e pai do João Vitor, da Maria Antônia e do Ian. João César veio para Arroio Grande no ano de 1992, em busca de cursar o ensino médio como morava no Arroio Moreira, localizado na reserva biológica do Mato Grande, por não existir até hoje curso de ensino médio nas escolas do interior e concluiu o mesmo na escola Aimone Soares Carriconde. Logo após, fez o curso técnico agropecuário na Escola Lauro Ribeiro e, em 2014, foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio Grande, no qual está presidente até hoje. Já atuou como conselheiro tutelar e, em 2017, participou da Fundação da Federação de Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul, FETAR, no cargo de diretora. No ano seguinte, após uma unificação de sindicatos, assumiu a presidência da entidade de Jaguarão. La Rosa, em 2020, topou o desafio de se candidatar a vereador pela renovação da política em Arroio Grande, com mais transparência, fiscalização e ação, onde foi o segundo vereador mais votado. Em janeiro de 2021, quando tomou posse, entrou como vereador-presidente desta Casa Legislativa. João César Brant La Rosa. Convidamos agora Jennifer Furtado da Silva para receber a distinção e o vereador autor, Ayrton Cléo Barbosa da Costa para fazer-lhe a entrega. Nascida no município de Herval, em 30 de julho de 1989. Chegando ao nosso município de, no ano de 1998, com 9 anos. Fazendo morada no bairro Promorar, Filha de Alex Fabiano eh, Medeiros da Silva e Eva Luísa Beiró Furtado. Tendo sua família materna, vindo do interior do município, na popular zona do Posto Branco. Estudou, completando o ensino fundamental na escola Neir Orner da Rosa. No ano de 2004, ingressou no curso normal no Instituto Aimone Soares Carriconde, concluído no ano de 2007. Neste ano, também trabalhou como assessora na Câmara de Vereadores do município. Em 2008, iniciou sua experiência profissional dentro de escolas municipais, se tornando efetiva no ano de 2014. Passou pela Escola 11 de Setembro, Primeira Conquista, Edgar Dutra Lisboa, Elisa Maria Paias Merson, Leonel de Moura Brizola e, atualmente, Escola Visconde de Mauá. Mãe de Luísa é, Rubiane da Silva Schuster. É, Jennifer Furtado da Silva. Convidamos, é, neste momento, para receber o título de cidadania roigrandense... Isaías Pires Urrutia, o vereador autor, Ayrton Cléo Barbosa da Costa, para fazer-lhe a entrega. Isaías, representado é, nesse ato aí, é, pela Isaiane Urrutia Matoso. Nascido em 11 de agosto de 1988, na cidade de Pedro Osório. Moro, eh, moro em Arroio Grande, há 33 anos, cidade que amo de coração e que me acolheu com tanto amor. Formado em técnico em informática pelo Instituto Estadual Imônio Soares Carriconde teologia, no ano de 2008, eh, me tornei pastor junto ao meu pai, reverendo Nilton Rocha, onde desempenhamos um grande trabalho social em nossa cidade, chamado SOS da Vida. Trabalhei também no pronto-atendimento de Arroio Grande por um ano e na Secretaria da Saúde por dois anos. Atualmente, trabalho como promotor de vendas na empresa M. Dias Branco. Isaías Pires Urrutia. Dando prosseguimento à sessão solene, alusivo aos 150 anos de Arroio Grande do Poder Legislativo Municipal de Arroio Grande, mais um momento importante, marcante desta ocasião. É, homenagens especiais por parte das bancadas que compõem esta casa. Bancada do Partido Progressistas. Homenagem à distinção. Qual convidamos o representante da Banda Municipal do CRPOSU, para receber a homenagem, o tenente Xavier? Tenente Xavier, a banda. Municipal, municipal, banda musical do CRP ao Sul, homenagem da bancada do Partido Progressistas. Agora a bancada do PSDB, convidamos a rainha do centenário de Arroio Grande, senhora Kátia Cleonice Ribeiro Gã, para receber a homenagem especial. Ou a representante, não é representante? Mas ele também ah, trazem à frente aqui a faixa e a coroa. É, rainha do Centenário de Arroi Grande, representada aqui neste ato, a senhora Cátia Cleonice Ribeiro Gã. E a faixa e a coroa, então, do Centenário. Olá. Alô, alô. Agora, uma homenagem especial da bancada do Partido PT, é, convidamos a PAI de Arroio Grande, para receber o reconhecimento também. A PAI representados pela Ana Paula e pela Elis Regina. Homenagem especial agora da bancada do Partido PDT ao Grupo de Mordomas e Lá Freitas da Santa Casa de Misericórdia do nosso hospital. Convidamos é, aqui representando Leila Domingues Diniz para receber a homenagem ao Grupo de Mordomas e Lá Freitas da Santa Casa de Misericórdia Hospital de Arroio Grande. Lembrando mais uma vez que este evento tem a transmissão da rádio difusora ao vivo pelas suas plataformas digitais e também através da sua programação da emissora. Logo após esta solenidade da sessão solene dos 150 anos de Arroio Grande, do Poder Legislativo de Arroio Grande, nós teremos um coquetel de confraternização, da integração entre todos os presentes, para os quais estão convidados a permanecer, então, ao, ao encerramento é, desta solenidade especial da Câmara de Vereadores. Mais uma homenagem especial desta noite aos ex-prefeitos do município, ex-prefeitos de Arroio Grande. E convidamos é, para receber a homenagem, ex-prefeito Flávio Lisboa, em memória, representado aqui é, para seus familiares nesta sessão solene. Bancada do Partido Progressistas, então, então para fazer uh, a entrega, e convidamos. Juntamente com o presidente da Casa, Ayrton Cléo Barbosa da Costa. Homenagem aos ex-prefeitos de Arroio Grande. Agora convidamos o ex-prefeito Flávio Pereira. A bancada do Partido Progressistas, juntamente com o presidente da Casa, Ayrton Cleo, para fazer a entrega. Vereador Lisandro Araújo, também juntamente com a bancada do Partido Progressistas aí, para fazer a homenagem. homenagem aos ex-prefeitos de Arroio Grande, sessão solene dos 150 anos de Arroio Grande. Convidamos agora o ex-prefeito Hermínio Braga Lucena, bancada do partido PDT, juntamente com, juntamente com o diretor-geral diretor da Câmara de Vereadores, Luiz Eduardo Lucena, para fazer, juntamente com a bancada do PDT, entrega, da homenagem ao ex-prefeito Termínio Braga Lucena, à frente no plenário. Homenagem aos ex-prefeitos de Arroio Grande, agora convidamos o ex-prefeito João Carlos Furtado, da bancada do Partido Progressistas, juntamente com o prefeito em exercício, José Cláudio Ávila da Silva, para fazer a entrega. Homenagem aos ex-prefeitos de Arroio Grande. Agora convidamos para receber a homenagem Jorge Luiz Cardoso, em memória. Bancada uh, do PSDB, o vereador Lisandro Araújo de Carvalho, juntamente com o presidente da casa, o vereador Plínio Viseu Pereira Neto, para fazerem a, a homenagem aqui a Jorge Luiz Cardoso em memória. Alô, oi, oi Pode passar em frente aqui para fazer um registro desse momento aí especial da entrega homenagem ao ex-prefeito Jorge Luiz Cardoso em memória seus familiares aqui representando. homenagem aos ex-prefeitos de Arroio Grande. Agora convidamos para receber também a sua homenagem o ex-prefeito, ex-prefeito Luiz Henrique Pereira da Silva. Bancada do Partido Progressistas, juntamente com o vereador João César Brant La Rosa. Representando os ex-prefeitos de Arroio Grande, é, vamos ouvir o ex-prefeito Flávio Pereira e o ex-prefeito Hermínio Braga Lucena. Então convidamos para fazer uso da palavra o ex-prefeito Flávio Pereira. muito digno presidente desta casa, é, demais componentes, vereadores, que, inclusive homenageados, todos que estão compondo a mesa, é, meus senhores, minhas senhoras, e companheiros ex-prefeitos desta nossa querida Arroio Grande. Eu recebo mais uma vez com muito orgulho, muita alegria esta homenagem que me é dada pelo Legislativo Municipal. Esses Legislativos que eu conheço há tantos anos, por aqui muitos passaram e todos eles eu não vi falar mal assim de, de atos ruins que esses vereadores tenham cometido. de história nesses 150 anos. E eu fiquei, enquanto estava sentado ali, fiz as contas rapidamente, pela brilhante palavra, assistindo a brilhante palavra do vereador, que contou realmente a história do nosso município, que eu tanto gosto de ouvir. Tenho ouvido muitas e muitas vezes, lido algo, e gosto, gostei muito da palavra dele. Então, eu, assim, fiz as contas rapidamente e, desses 150 anos, eu participei na política por 50 anos. Exatamente 50 anos, se eu levar em consideração, 68. Completa com 22, 23, fica realmente de 70 a 20. Bom, então, nesse período todo, realmente, eu também... Tenho muito orgulho de fazer parte da história do município. É, junto comigo também, outros excelentes prefeitos que por aqui passaram, todos eles é, fazendo sempre com que o seu trabalho fosse uma, o prolongamento e a prorrogação daquilo que convinha para o Rio Grande. Isso que é uma das coisas mais importantes que o nosso município eu digo em 68, tinha muito pouquinha coisa. Olha, era realmente um município muito pequeno. Uma pedra de calçamento não existia. Né? Água encanada apenas em uma pequena parte. Então, realmente, a partir daí, houve é, esse andamento de, de prefeitos. Apenas até lamento que não está presente hoje aqui no nosso meio, o nosso ex-prefeito Jorginho do qual eu era muito amigo, e a gente sempre que podia, batia um papo. E ele também foi, a semelhança dos demais, Hermínio, Henrique, o João Carlos, né? todos eles trabalhando no sentido do progresso, de ver o nosso município maior e ver a paz, a alegria, a saúde, por tudo aquilo que é bom para todos nós. Por isso, nesses 150 anos de Arroio Grande, nós queremos é, expressar o nosso orgulho, a nossa alegria, o nosso contentamento por ver que nessa história do Brasil, de mais de 150 anos, o município também participou muito. E nós vimos, pelas palavras do Lisandro, que foi, em realidade, um município de uma história muito bonita. Muito obrigado a todos e feliz aniversário a nossa Rua Grande. Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o ex-prefeito Hermínio Braga Lucena. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar as autoridades aqui presentes, senhores vereadores, senhor prefeito em exercício, que nos dá a honra da sua presença, que é importante para todos nós. O nosso presidente do Legislativo, meu querido amigo, parceiro, Ayrton Cleo, a, minha, a nossa saudação e a todos os senhores vereadores, e quero me dirigir, fiquei sabendo nesta noite, tão importante para todos nós, especialmente aqueles que estão, como eu, sendo, tendo a honra de ser homenageado por essa Câmara de Vereadores, esse Legislativo de Arroio Grande. Eu, eu quero, descobri que tem algumas conterrâneas aqui, os conterrâneos da minha terra, Camacã a terra do Zeca Neto. E isso é um orgulho. E eu pensei, inclusive, eu pensava há algum tempo que, que só eu de Arroio de Camacan estaria aqui ajudando, quem sabe, a fazer a, a transformação, o desenvolvimento desta terra, de que eu tenho muito orgulho de ter sido seu filho adotivo, não nasci aqui. Imaginem-se que todos aqueles cidadãos que nasceram nessa terra, que são filhos nativos dessa terra, têm o orgulho de já ter sido um vereador ou um prefeito da cidade. Imaginem um forasteiro que chegou aqui nessa terra aos 20 anos de idade, que trazia na sua bagagem apenas uma pequena mala de viagem e um punhado de sonhos de um de que característico de um jovem de 20 anos. aqui constituir família, aqui conseguir fazer com que a minha família, irmãos, irmãs, pai mãe se transferissem também para cá e aqui procuramos modestamente dar o nosso nossa contribuição para o desenvolvimento de Arroio Grande. Sou produtor rural há 62 anos que vivo aqui em Arroio Grande. E tenho muito orgulho disso, e nós que somos produtores rurais, com certeza, não importa o tamanho da propriedade, não importa o volume de áreas plantadas, o que importa é que todos tenham o mesmo espírito, o mesmo desejo, o mesmo objetivo, ajudar a desenvolver o município, a terra que nos adotou. Na condição de filho adotivo, eu quero aproveitar nesta oportunidade e saudar também os filhos adotivos a partir desta noite de hoje aqui. E eu tenho dito, inclusive, que muito mais por generosidade dos senhores vereadores do que por merecimento da minha parte, tenho recebido tantas homenagens aqui da Câmara de Vereadores desta terra. Quero saudar os meus familiares também, que sempre me apoiaram, sempre estiveram junto aqui, aqui comigo. E quero saudar também a todos aqueles que procuraram, de uma forma ou de outra, trabalhando honradamente, desenvolver a nossa terra. Os nossos nossas ideias, os nossos ideais de jovem, e hoje já saindo bastante longe da juventude, mas sempre desejando o bem da comunidade tentando trazer mais alegria e um pouco de felicidade para todos nós por isso eu quero inclusive saudar o meu companheiro vereador aqui que fez a, leu a história da nossa da nossa comunidade e tive a presença inclusive tivemos da das representantes, dos familiares da rainha do centenário de Arroio Grande, pois, senhor presidente, na, no, nas comemorações do centenário de Arroio Grande, eu já era um dos membros da comissão central daquele daquela, daquela daquelas comemorações. Portanto, já há 50 anos, com certeza, participando, de certa forma, da política aqui em Arroio Grande. Imagino que se, se tenha hoje a necessidade do crescimento, desenvolvimento, mas precisamos ter sempre homens e mulheres honrados, como tem acontecido aqui na nossa Câmara, como disse o ex-prefeito, o colega Flávio Pereira. Aqui nós temos o orgulho de poder, de cabeça erguida, andar pelas ruas e dizer que nós, ex-prefeitos, membros do Legislativo, Estamos, somos pessoas de bem, pessoas honradas e que queremos sempre, procurando servir melhor. Queria que tivéssemos só alegrias nessa vida, mas sabemos que a vida é feita de momentos. Existem momentos felizes na nossa vida e momentos desagradáveis e tristes. Mas precisamos superar esses momentos tristes, precisamos, com muita força, com muita vontade de viver e de ajudar aos, ao próximo, continuar na luta sempre, sem, sem desmurecer, sem esmurecer e sem desanimar. Por isso, quero mais uma vez agradecer aqui a e de desejar boas-vindas aos, aos Hoje, já a partir de hoje, colegas, filhos adotivos de Arroio Grande, como eu fui, como sou. Por isso, quero parabenizar a Câmara de Vereadores, parabenizar o senhor prefeito municipal, que representa o, o executivo municipal, e o senhor presidente dos legislativos e os demais vereadores, pelo aniversário, pelos 150 anos que comemoramos no dia de hoje. Por isto, a minha alegria, a minha felicidade em poder estar aqui mais uma vez. Quem sabe daqui a um ano ou dois ainda possamos estar e possamos vir a essa tribuna para dar o nosso, fazer os nossos agradecimentos e demonstrar o nosso reconhecimento pelo trabalho realizado por todos os senhores e as senhoras. Sejam bem-vindos, senhores e senhoras, recebedoras do, do título de cidadania Arroio Grandeste na noite de hoje. Se junte a todos nós, sirvam a comunidade de Arroio Grande, façam sempre com que nossos ex-prefeitos tenham orgulho de ter cada um escrito uma página na história deste município, na história, portanto, desses 150 anos. Se vivo estivermos, quem sabe daqui a alguns anos, cinco anos ou mais, quem sabe, nos permitir, Deus, para que possamos estar aqui, possamos estar sempre acompanhando, dando as boas-vindas para todos aqueles que vêm ajudar a desenvolver o Arroio Grande. E proponho a todos os nativos daqui de Arroio Grande, os nascidos nesta terra, recebam bem, como sempre têm recebido, com carinho, com cordialidade, com amor, aqueles forasteiros que, com certeza, saíram da sua terra natal buscando o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio crescimento. E, com isso, consequentemente, ele está fazendo o desenvolvimento desta comunidade. Muito obrigado a todos e o meu desejo de que todos nós sejamos felizes e que Deus nos abençoe. Eu sou feliz porque sou arroio-grandense filho adotivo, sim, mas filho de Arroio Grande, que tem feito tudo o possível para servir e servir melhor esta comunidade. Muito obrigado. Sessão Solene, do Poder Legislativo Municipal de Arroio Grande, alusivo aos 150 anos de Arroio Grande que tem a transmissão na rádio difusora pelas plataformas digitais, também através da, da programação, e a cobertura e participação dos demais meios de comunicação é, da cidade de Arroio Grande, Rádio Estúdio, FM e o Jornal Correio do Sul. Lembrando que, após esta solenidade, nós teremos o coquetel de integração, de confraternização, para o qual todos os senhores e senhoras aqui presentes estão convidados a permanecer e participar neste momento de confraternização é, deste evento de hoje à noite. Dando continuidade aos pronunciamentos, convidamos para fazer uso da palavra o prefeito em exercício de Arroio Grande, José Cláudio Ávila da Silva. Bom, antes do prefeito, antes da manifestação do prefeito... É, do prefeito José Cláudio Ávila da Silva, prefeito em exercício, vamos ouvir as bancadas que compõem esta casa, a manifestação é, dos nossos vereadores. Então, é, para fazer uso da palavra, pela bancada do Partido Progressistas, é, o líder, o vereador Ailton da Cunha Vargas. Com a sua licença, presidente dessa casa, vereador Ailton Cléo, nosso prefeito em exercício, Casca Silva, demais vereadores, população de Arroio Grande que se faz presente aqui, quem nos escuta através da radiodifusora e das plataformas digitais. É uma satisfação muito grande, uma honra estar tá fazendo parte dessa noite, que se Deus quiser é só de alegria. É uma honra muito grande ver todos os ex-prefeitos aqui sendo homenageado e ver o pronunciamento do, do ex-prefeito Flávio Pereira, seu Hermínio Lucena, dois grandes amigos aí. E dizer para vocês que a bancada do Progressista só tem agradecer essa casa por essas homenagens e homenagear a todos que são agraçados com esse título de cidadania de Arroio Grande. Né? Então, muito obrigado a todos. Aproveite bem essa noite, que é mais uma noite que vai para a história de Arroio Grande, com essas pessoas que passaram aqui a homenageada e por essas pronunciamento aqui. Muito obrigado a todos e o progressista só tem a agradecer. Agora a bancada do PSDB, líder-vereador Lisandro Araújo de Carvalho. Oi. Como eu já usei a palavra anteriormente, só resta parabenizar a todos os homenageados, agradecer a presença dos senhores ex-prefeitos, parabenizar os senhores vereadores pelas suas indicações e quero fazer uma homenagem especial aos meus dois homenageados, o Mauro, a Rose, dizer para vocês que nós temos muito orgulho em tê-los como parte da nossa comunidade. Sintam-se de coração ao Rui Grandense, sei que já são, mas agora, em definitivo, são arroigrandenses. E, mais uma vez, parabéns ao nosso município por essa data tão importante. Obrigado. Bancada do Partido do PT, líder, vereador João César Brant La Rosa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, prefeito exercício Casca Silva, nossa senhorita Rui Grande Fran. Boa noite, senhores vereadores, convidados, autoridades aqui presentes, secretários de governo, ex-prefeitos. Hoje é uma homenagem, um dia diferente para mim, desses 150 anos da Arroio Grande. Mesmo momento que me sinto muito orgulhoso de poder homenagear, também sou homenageado e agradeço desde já, desde já, vereador Neto, pela homenagem me feita. E Por isso também quero agradecer a presença da minha família aqui nesse plenário, muito importante isso para mim. Eu que, que vivo, resido e trabalho nesse município e tenho muito a agradecer ao Arroio Grande por tudo que me pro, pro, propor, proporciona. Acreditamos estamos completamos 150 anos de emancipação política, importante esse momento, temos muitos a, muito a comemorar e muito a construir nesse nosso município. Então, para os nossos ah, filhos, que nem diz o, o, o ex-prefeito Hermínio, adotivos, que se chegam hoje ao nosso município, como eu, sejam muito bem-vindos. Aqueles aqui que, que já residem filhos dessa terra, estamos hermanados na construção sempre de um Arroio Grande mais próspero e melhor para todos nós. Muito obrigado, e muito obrigado, vereador Neto Pereira, com certeza, esse dia guardo para sempre no meu coração. Bancada do partido PDT, vereador líder, Plínio Viseu Pereira Neto, Neto Pereira. Boa noite, senhor presidente, boa noite... Prefeito em exercício, Casca Silva, demais vereadores. Boa noite a todos os ex-prefeitos. É, também gostaria muito que, que o nosso amigo, meu amigo Jorginho, estivesse aqui, mas Deus sabe o que é melhor e que Deus, com certeza, está iluminando ele. Boa noite a todos e a todas que estão aqui no plenário. Lembro bem, é, vereador Chaleira, que alguns anos atrás meu pai recebeu o título de cidadão reigrandense, que ele está aqui hoje no plenário, para mim é uma honra. Quando ele pegou o título em mãos, presidente, meu pai beijou e saiu chorando ali. E eu vi o quão importante é receber esse, esse título. E hoje, como vereador... Desde 2000, 2021, 2021 e 2022, presididos pela presidência, pelo João César e pelo Lili Araújo, respectivamente, as pessoas, cada vez que recebiam o título, vereador Lili, a gente via a alegria, a emoção deles, e, e nos agradeciam. E, ao contrário, nós que temos que, que agradecer a todos que vieram aqui adotar a, a nossa cidade, é, muitos deles já vieram com família e outros é, construíram a família em nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e que Deus siga sempre nos abençoando. Um abraço e obrigado. Dando continuidade ao protocolo da Sessão Solene do Poder Legislativo de Arroio Grande, alusivo aos 150 anos do município. Agora sim, vamos ouvir o prefeito em exercício, José Cláudio Ávila da Silva. Muito boa noite a todos, a todas. Saudar o doutor Cléo, presidente da casa, na qual saúdo as bancadas do Progressistas, do PT do PDT, do PSDB, dizer, vereador, presidente, que esse é um momento de muita emoção, muito orgulho para a gestão pública municipal estar presente num evento que marca os 150 anos de história do nosso município. Tenho certeza que aqui passaram muitos ex-presidentes ex-vereadores, que construíram uma história política muito linda e que fizeram, no seu momento, no momento que estavam sentado aqui, políticas públicas importantes para o desenvolvimento do nosso município. Então, faço aqui, em seu nome, em nome dessa legislatura, nosso agradecimento da gestão municipal a todos ex-vereadores dessa casa. Saudar aqui a nossa senhorita Rui Grande, a Franciele, na qual saúdo a beleza das nossas queridas arroigrandenses, as mulheres que sempre estiveram juntas com aqueles que lutaram pelo bem maior, que é pensar no futuro de um município como o nosso. Sintam-se todas abraçadas, com carinho, muito especial, porque, com certeza, do lado, ao lado, à frente, enfim, de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Faço aqui um agradecimento em forma de respeito aos sempre ex-prefeitos e prefeitos do nosso município, doutor Flávio Choré, seu Hermínio, Luiz Henrique Pereira da Silva, em memória, à família do Flávio Lisboa e do Jorge Luiz Cardoso, porque aqui, senhores prefeitos, está a face do nosso município. Aqui está o modelo de progresso e desenvolvimento plantados por suas equipes, mas comandada pelos senhores. Me sinto muito à vontade de estar aqui representando o prefeito Ivan, para dizer a todos, e aí extensivo, a muitos secretários e secretários que fizeram, junto com os senhores ex-prefeitos e eternos os prefeitos do município de Grande, uma cidade bem melhor de morar. Uma cidade na, na qual nós temos o prazer de dizer que somos desse chão, que somos dessa terra. E quando, nessas oportunidades, prefeito Hermínio, e o senhor coloca a sua alegria de poder receber essa honraria, tenha certeza o senhor Flávio, Choré, o Henrique, que estão aqui presentes, é um agradecimento muito especial, porque esta casa aqui é a representação de toda a população do município de Arroio Grande. Então, todas as vezes que os senhores estiverem aqui representando o município de Arroio Grande e passando um reconhecimento, estão fazendo o reconhecimento, presidente, em nome de toda a nossa população. Eu só tenho nesse momento de coração agradecer a cada um de vocês. As suas equipes, as suas famílias, porque não é fácil. Hoje, podemos dizer que estamos, Chaleira, rumo ao desenvolvimento. O município de Arroi Grande, hoje, é, com certeza, o um município melhor de se viver. E, com certeza, falo a todos vocês, por causa da nossa participação, da participação política da Câmara de Vereadores, dos poderes constituídos, através também do poder na qual emana do povo, que é essa casa, e a gestão. A gestão é aquele anseio que cada um de nós e cada um de vocês tem. Quando quero aqui, respeitosamente, receber de coração aqueles filhos que aqui chegaram de outras querências e que também ajudam e ajudarão a construir a nossa cidade. Muito obrigado a cada um de vocês, a cada uma de vocês que está recebendo, nesse momento, o título de cidadão arroigrandense. Com certeza, nas falas de cada um de vocês, eu vejo o um engrandecimento de que estar em Rui Grande. faz parte daquilo que mais queremos, que é um Grande menor para todos. Aqueles arroigrandenses de coração, que também se juntam a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado de coração. Tenho certeza que hoje, Poder Público, Poder Executivo, presidente Cléo, agradece a todos por esse Arroi Grande, na qual nós todos queremos muito melhor. E que eu tenho certeza absoluta que a Nossa Senhora está sempre de braços abertos aqui na praça, possa proteger a cada um de vocês. Feliz aniversário, Arroio Grande. Feliz aniversário para todos nós. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Legislativo de Arroio Grande, Ayrton Cléo Barbosa da Costa. Saudar o prefeito em exercício Casca Silva, saudar também a nossa senhorita arroigrandense, Saudar as autoridades aqui, os ex-prefeitos, em especial a todos os homenageados. É uma honra para nós, vereadores João, e hoje eu aqui, sentado na cadeira do presidente, poder fazer essa distinção a tantas pessoas que escolheram Arroio Grande para residirem, para morarem, para terem suas famílias, para desenvolverem a rua grande. Eu fico bastante emocionado, fico um pouco com a voz embargada, porque eu também, como disse o meu querido amigo Ermino Braga Lucena, eu também sou filho adotivo dessa terra. Eu, em 2020, recebi o título de cidadão rua e eu sei o quanto isso é importante para nós que viemos morar aqui, que viemos ter nossas famílias, desenvolver nossas atividades. Rui Grande é isso, Casca Silva, é a cidade de simpatia, porque o povo é simpático, o povo é alegre. A cidade de Rui Grande se destaca na região. Como dizia Lili na sua fala, e às vezes eu digo aqui, João, a Rua Grande está inserido bem no meio de uma micro-região. E hoje, a partir da palestra do Lili, parabéns, Lili, parabéns. Já escutei algumas palestras, mas hoje tu superou. Meus parabéns. Nós estamos, eu dizia quando falo aqui, estamos às margens da BR-116, a 150 quilômetros do porto de Rio Grande, mas hoje tu disseste uma expressão que eu vou usar daqui para frente, estamos no eixo do Mercosul, as margens do eixo do Mercosul. E o Mercosul, senhoras e senhores, daqui talvez uns 30, 40, 50 anos, será um marco global, algo diferenciado, algo que a gente só escuta ou falar, no primeiro mundo, ou no velho mundo, na Europa, e nós aqui vamos com toda certeza conseguir levantar essa bandeira do Mercosul. Mas dizer isso, dizer também em agradecimento aos ex-prefeitos, ao seu Flávio Pereira, ao Choreia, ao seu Hermínio Braga Lucenas, Lucena, em memória ao seu Flávio Lisboa, ao Jorginho e ao Henrique, que todos vocês. De uma forma ou de outra, colocaram um o tijolinho nessa obra, edificação chamada Rui Grande. E a obra está indo, está sendo construída. Cada um de vocês conseguiu fazer algo de diferente, algo melhor. Me recordo de algumas obras quando eu cheguei aqui, prefeito Flávio Pereira. Eu era pequeno, agarrado à mão do meu pai, e a nossa avenida Visconde de Mauá era de de chão batido, e me recordo de dizer que um homem, um chamado prefeito Flávio Pereira, ia conseguir calçar a avenida. E calçou, e a avenida está aí. Depois, já com certo tempo, já com uma certa idade, militando já dentro das trincheiras do PDT, meu querido amigo Hermínio Bragalucena fez obras que até hoje são usadas, Hermínio dentre elas, que tanto me orgulho lá no PDT, o bairro BGV, o Centro de Cultura e outras tantas. O choré, se não me falha a memória, também fez o bairro Lauro Ribeiro. Quantas casas ali nós conseguimos tirar essas pessoas, às vezes, de uma situação de vulnerabilidade, conseguir dar um teto a elas. Dizeram o Henrique também, que também construiu o nosso bairro Novo Tempo, o B.S. Então, seja, cada um de vocês construir e teriam. E, na pessoa de vocês, parabenizar os demais prefeitos, desde os primórdios de Arroio Grande, desde a sua fase embrionária, como disse o Lili. Mas, na pessoa de vocês, homenagear os demais prefeitos nesses 150 anos. Isso é uma construção que não tem fim, seu Hermínio. Cada um faz uma parte e Rui Grande tem que conseguir essa construção. É hora de renovar, é hora de pensar, é hora de escrever a próxima página casca de Arroio Grande nessa construção evolutiva de, da nossa cidade de simpatia. Dizer que temos que projetar o Arroio Grande para os próximos 150 anos. Projetar a Rua Grande para que nossos filhos e netos tenham orgulho de ficar e permanecerem aqui. Planejar a Rua Grande para que seja um polo. Planejar a Rua Grande para que outras cidades da região casca sintam ciúmes de nós. Rui Grande te quero ver grande. E assim vai ser. Tenho certeza que a construção não para, e cada vez melhor, e cada vez nós conseguimos corrigir alguns erros. O que não é fácil, João, as dificuldades são enormes. E o dinheiro, às vezes, é limitado. Então, com essas palavras, agradeço a todos. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Parabenizar a todos os homenageados. Parabenizar a Rui Grande nesses 150 anos. Parabéns, minha querida Arroio Grande. E que Deus nos proteja. Muito obrigado a todos. Sessão solene do Poder Legislativo de Arroio Grande, alusivo aos 150 anos de Arroio Grande. Nós ainda vamos ter, neste momento, a apresentação da banda do crpo Sul, do Comando Regional de Policiamento ostensivo Sul, abrilhantando esta noite, esta ocasião especial. Assim como também em outros tantos eventos, a banda tem participado aqui em Arroio Grande e foi também uma das é, homenageadas nesta noite. Após a solenidade, nós vamos ter o coquetel de confraternização e integração, para o qual lembro mais uma vez que todos... Senhores e senhoras aqui presentes estão convidados a participar. Essa é uma transmissão da difusora ao vivo, direto da. Câmara Municipal de Vereadores, que segue ainda com a sua transmissão e estamos, então, fazendo a cobertura, então, da entrega dos títulos de cidadão, de cidadania, Arroio Grandense, os agraciados, aqui, uma Câmara repleta, lotada e vamos ter agora. Vamos então, aproveitar a ocasião também é, para fazer mais uma homenagem à banda do CRP o Sul com a entrega dos eh, certificado, vereador Ailton eh, Cunha eh, Vargas, eh, juntamente com a bancada do Partido Progressistas, então, um certificado a cada um dos membros integrantes da banda aqui presente, o CRP Sul, Então, Sul. Alguns certificados serão eh, homenageados eh, mais uma vez. Transmissão ao vivo da Câmara Municipal de Vereadores. Do CRP que tem a regência do Tenente Xaviera. Transmissão da Difusora ao vivo da Câmara de Vereadores. Nove horas mais quarenta minutos. Boa noite a todos. O pessoal está na estrada agora, estamos acompanhando. Agora recebi um, um WhatsApp, está na BR-116, passando o pedágio, viu, pessoal? Obrigado aí pela companhia também de vocês, está bem? O pessoal está assistindo para... E Jabarão também, recebi agora também há umas mensagens. O pessoal está trabalhando e acompanhando a nossa programação. Colhendo, inclusive, escoando a produção. Vai o nosso abraço e uma, uma boa noite. Banda do CRPO Sul, que tem a regência então, do Tenente Xavier. Transmissão ao vivo, direto da Câmara Municipal de Vereadores. A sessão da Câmara Municipal de Vereadores, também alusiva aos 150 anos do município de Arroio Grande. Logo após a apresentação da banda, nós vamos também fazer a nossa tradicional foto com todos os homenageados. Então, já desde já, convidar todos os homenageados para o final da solenidade nós fazemos a tradicional foto é, na à frente aqui no plenário. Então, antes de encerrar, para que a gente possa marcar definitivamente... Aí, esse momento aí registrado, documentado com uma foto, a sessão solene dos 150 anos de Arroio Grande, para ficar para a posteridade. Uhum. I'm so happy you're not done. you. Tenente, quebrando o protocolo, não, não encerrou a apresentação, vamos pedir para o senhor tocar mais umas três horas, não, não podemos deixar para trás o parabéns a você, para a nossa querida Rui Grande. São sessão solene, Poder Legislativo de Arroio Grande, alusivo aos 150 anos do município. Meu muito obrigado, senhoras e senhores, meu muito obrigado à banda da Brigada Militar, que fez essa honrosa apresentação para nós hoje aqui. Invocando a proteção de Deus, torno encerrada a presente sessão.